Bem-vindos à primeira Vila Gaming do Mundo, um desafio que aqui com o Sr. Presidente nos lançou e que nós cá estamos para, para, dar, para dar cumprimento acho que vão gostar daquilo que vão ver. Tenho a certeza hoje e ontem que, que consegui constatar melhor aquilo que, que estava montado, aquilo que vamos ao fim e ao cabo trabalhando, aqui também com o parceiro E2Tech. É um evento que, de facto, traz uma nova energia, uma nova dinâmica, mas acima de tudo um público diferente daquilo que nós temos em outros eventos, Igual de igual dimensão.